Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Tinkercad Circuits. Hoje estamos na aula 15, em que eu vou falar do teclado do tipo matriz de contatos, também conhecido como keypad. Então, aqui no Tinkercad eu tenho um sketch aqui com esse teclado do tipo matriz de contatos. Então, deixa eu apresentar ele para vocês. Tem um aqui tá? Então Tecladinho tá? Com oito conectores para conectar no Arduino Então como que isso daí funciona? Então vou apresentar para vocês rapidamente aqui o funcionamento dele através de, um, de alguns slides tá? Então o teclado do tipo matriz de contato Ele tem essa cara aqui, né? E cada botão desse pode ser pressionado individualmente. E esses oito conectores servem para você interligar ele com o Arduino. Como que ele funciona? Ele é basicamente matricial. Então ele tem aqui quatro linhas. Está tá vendo aqui? Ó? Quatro linhas e quatro colunas. Cada uma dessas linhas e colunas está conectado aqui. De acordo com esse diagrama esquemático aqui. Tá vendo? Tá? Então o botão 1... Um, Tá Ligaram na primeira linha e na primeira coluna. Então, como que funciona aqui a matriz de contatos? Então, cada botão desses é um push button. Então, está aqui o push button do botão 1, tá? do 2, do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 0, o asterisco, cerquilha e tem mais 4 aqui: A, B, C, D. Tem essas matrizes de contato com 3 colunas e quatro linhas ou com essa aqui quatro linhas e quatro colunas. Então cada linha dessas está conectada a um desses pinos aqui né? e cada coluna dessas está conectada também aos pinos desse jeito aqui. Né? Então ao apertar o push button você conecta uma linha com uma coluna. Então aqui o um né? conecta a primeira linha com a primeira coluna. Então quando você coloca tudo isso aqui dentro do mesmo conjunto né, Ao apertar o 1 você vai fazer a conexão elétrica Entre a linha 1 e a coluna 1 tô vendo aqui, ó, Linha 1 e coluna 1 E se tudo isso estiver ligado no Arduino Eu consigo detectar essa conexão Verificando se existe uma conexão elétrica aqui entre a pino L1 e o pino C1 né? Como que eu conecto então isso no meu... Arduino, está então, vendo aqui que forma o circuito ali, ó. 5 volts, passa por aqui e digital read. Então alternadamente para cada uma das linhas eu coloco 5 volts na linha e verifico se alguma das colunas está aparecendo 5 volts através do digital read. Né? E fazendo isso alternadamente para as 5 linhas, e as 4 linhas e as 4 colunas, eu vou ter aí a verificação né, através de uma barredura de qual botão está pressionado. Ok, então vamos voltar lá para a nossa, é, o nosso TinkerCAD E vamos ver agora o código Deixa eu abrir aqui o código é, um zoom Então, esse código aqui, a primeira coisa que ele faz é incluir a biblioteca KPED, né? É a biblioteca que cuida desse tipo de teclado do tipo matriz eu defino aqui linhas e colunas que são duas constantes né? esse teclado ele tem quatro linhas e quatro colunas e aqui eu defino um vetor de quatro posições que é os pinos do arduino que vão estar conectados nas linhas e os pinos do arduino que vão estar conectados nas colunas tá? então se eu voltar aqui e mostrar de novo a minha conexão aqui no detalhe, vocês vão ver aqui que o pino né? linha 1, ROW 1, está ligado aqui no, no 9 do Arduino, ROW 2 no pino 8, ROW 3 no 7, ROW 4 no 6, aqui está coluna 1 no 5, coluna 2 no 4, coluna 3 no 3, coluna 4 no 2. Né? Então, observando novamente aqui o meu código, essas do, esses dois Elementos aqui correspondem aos pinos em que estão conectados Os elementos aqui do meu, da minha matriz de contatos E essa matriz teclas aqui é Cada tecla corresponde a qual caractere né? Então aqui eu só coloco os caracteres que estão escritos em cada tecla dessa minha matriz Então aí eu posso criar o meu, a minha variável, o meu teclado né? Do tipo keypad e inicializo ela aqui com a função MakeKMap Passando a matriz de teclas Os pinos das linhas, os pinos das colunas E o número de linhas e número de colunas tá ok? próxima aula eu vou explicar com mais calma Como funcionam esses vetores e matrizes aqui do, Dessa inicialização do Kpad. Então, estando o meu teclado inicializado Eu aqui no setup Eu inicializo aqui A comunicação serial né, O monitor serial Escrevo Uh, teclado 4x4, exemplo biblioteca que pede aguardando uh, o acionamento das teclas e aqui na minha função loop eu simplesmente leio do meu teclado né, chamo a função getK para ver se tem alguma tecla pressionada se essa tecla estiver pressionada ele vai retornar aqui o tipo, né, qual que é o caractere correspondente à tecla pressionada e daí se esse caractere foi apertado né, tem uma tecla que foi pressionada e daí eu escrevo isso no monitor serial Então agora eu vou aqui Dar Um zoom aqui No monitor serial né, Aqui embaixo a gente poder ver o funcionamento Disso com um pouco mais de Tranquilidade né. Então na hora que eu executo aqui o meu Código E aperto alguma tecla né, Apertar a tecla 1 ele vai mostrar lá, a tecla pressionada Tecla pressionada 9 Asterisco Então eu vou voltar aqui para a visualização Global Então você vai lá com o mouse né? Aqui no caso do Tinkercad Circuits Aperta e ele vai escrever lá no monitor Serial qual foi A tecla que foi pressionada Naquele momento Ok pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor como funcionam vetores e matrizes aqui no Tinkercad e no Arduino. Obrigado pela atenção. Até a próxima